Como que é o nome do senhor? Cláudio Sebastião Oliveira. Mais popularmente conhecido como Cláudio Dedé. O senhor é natural de onde? De Imbuí, Guaçuí. Guaçuí. Meus os e... pais são de Cataguases, Minas Gerais. Minas Gerais. O senhor mora aqui? Há e... 60 anos. Iuna. Iuna? Iuna. Conhece essa cidade? Se senhor perguntar os cachorros gatinhos quem é Cláudio Dedé, todos eles vezes me conhecem. Conhece. Por que que o senhor conseguiu esse, esse nome? É porque meu pai chamava Eldaldo dos Prazeres Bastos. Todo mundo conhecia. Ele era comerciante aqui. Ele tinha o apelido de Sou Dedé. Aí eu fiquei com o nome dele. Eu ajudei ele a vida toda no comércio. Aposentei no comércio dele. Eu chamava Eldaldo dos Bastos. E o comércio dele era o quê? É. é... é... é tipo um. um Alumínios. É. Perfumaria. É um. Não, eu estou conversando com ele. Você vai viajar para onde? Santa Catirina. Quem é ele? É Silveirinho, vendedor da Gardingo. Meu amigão do peito. E esse veste é, com o senhor por quê? Que só... oh, muito conhecido. Muito conhecido. Eu, eu, eu so, você vai viajar para onde? Não, eu estive no Peru. No Chile. no Chile? No Chile, quer dizer. E aí? Pois não. E, que, e que, o que o senhor anda. anda... Muito, eu sou aposentado. Eu estive agora no Festival Nacional de Teatro da cidade de Guaçuí. Onde as melhores peças foram apresentadas lá. Qual que é o nome do senhor, assim, de, de, de, de apresentado de teatro? Eu fiz, eu imitei Valdir Soriano, no teatro aqui. Certo. Eu sou, faço parte de teatro. Faço. Eu sou membro da Academia de Letras de Una. Vou todas... O senhor já editou algum livro não? Por enquanto não. Mas vai editar. Estou pensando seriamente. O senhor conhece o professor José Olímpio? Meu amicício, mora ali. Historiador? Historiador. Outro historiador muito bom aqui. É Matos Matusalém, meu amigão do peito. Roberto Scardino, trabalha no hospital, meu amigão do peito. Pagani, meu amigão do peito. Vera Regina mora ali. Aquela é Merique, né? todos eles da são muito conhecidos. Luiz Sérgio IV, que mora aqui, essa casa antiga aqui, né? naquela mais Vitória. Nós estamos fazendo agora um sarau mensalmente. Você conhece a Ivanete? Ivanete Silveira. Minha amicíssima. Minha prima. É mesmo? A mãe dela você conhece, dona Luzia? Mora ali na pracinha aqui. A tia Luzia, irmã da Manda Luzia. minha mãe. Mora aqui. É exato, é exato. Eu sou Gomes Sackler. Paulo Gomes, isso aí. Paulo Gomes. É. Paulo Artung. Paulo Artung é primo. Primo. Você sabe é. qual é o sonho do Paulo Artung? Qual? Deixar de ser governador e ser a polícia sendo prefeito de Guaçu. É o sonho dele. E ganho disparadamente. Eu sou político também. Trabalho com Romário Vieira Batista. Que bom. PMDB. Ó, oh, eu... Estou conversando aqui com uma pessoa da, minha, da cidade da minha mãe, que é Iuna Ah sim, quem era a mãe do senhor? Maria Gomes, ela morou em Larginha, a mãe do Leso Sátreme Conheço o Leso Sátreme mesmo, ele, eu tirei é, carteira com ele na cidade de Irupi Leso Sartre. Meu sim, irmão A então, família que... Gomes é importantíssima aqui Pessoas de alta geração e de pessoas de nome Que coisa boa nossa. Eu sou Gomes. Ah, prazer. Eu conheço aqui no Bolsete todos os Gomes ali. Antônio Gomes? Todos eles. Filho do tio Davi? Todos. Falou em Gomes com eles todos. Quase. Ceni Gomes. Conheço. Ceni. Eu vendi um eu vendi um livro aí de antiguidade. É. Tinha essa casa aqui, o batalhão aqui, a casa do Celeman Vendi por fez 20 reais. Eu sou muito historiador. Gosto muito de ler. Que coisa boa conhecer o senhor. Eu estou aqui em Una hoje, Não. dia 1º de, de junho. De eu estou é, conversando com uma pessoa que tem o apelido de Claudio Dedé. Claudio Dedé. Claudinho, Clau -dedé Claudinho. Claudinho. O Claudinho Dedé. Claudinho Dedé. Claudinho Dedé. Oh, foi boa a sua entrevista e, e eu estou aqui registrando esse momento, que eu, eu fui o funcionário da loja Alvim quando inaugurou em 1970. Só você fazer uma visita ao Antônio Alvin, está acamado. camada. Antônio Alvim é amigo do peito, lá da minha cidade, Larginha. Deixa eu mandar uma historiadinha um pequena pro senhor. Pode. Tu sabe quem eu amei em Lajinha realmente... É, chega mais um pouquinho para cá, só um pouquinho aqui, aí. Quem eu amei, amei em Lajinha realmente, é que me balançou minha estrutura emocional. Quem? Alzira Cerqueira Guimarães, ex-pós-doutor Enoque. Sim. Eu vivi com ela há oito anos e meio. É irmã da, da Inês. Sim. Eu conheço a... Se eu falar em Lajinha, eu conheço todos. Ramon da farmácia. Meu colega de turma. Ramon. Jogamos bola. Pessoal aqui. da elite, Ané. Neuzi, Pagani, Nemicíssimo. E o Antônio Breta sabe? Deus todos. Eu ando muito. Que Só perguntar um da Cláudio Dedé também me conhece. Ó, oh, Cláudio, foi um prazer muito grande. Eu vou colocar você no Face para você ficar mais conhecido aí. Muito obrigado. Caso eu senhor queira conhecer o Romário, nosso cogado prefeito, uma pessoa maravilhosa. Certo. Nós podemos estar no escritório de lá. Certo. Oh, um abraço para você, muito grande. Eu, eu fiquei conhecendo eu o Ronaldo viver. Gomes Sá. Estou eu aqui Sá. em Una e eu estou conversando com uma pessoa que tem um tem sangue aqui. aqui nessa cidade. Da cidade. Parabéns. A Valete, eu danço muito com ela lá. Eles foram do Saloto. Saloto. é um grande jornalista. Né? Grande jornalista. É Saloto. Grande saloto, um abraço para você. Óbvio. Então, ó, um abraço para você, que Deus abençoe. Não sou maçom, não, mas só dizer o Que o arquiteto hoje venido, um, acompanhe nas suas andanças. Nas minhas andanças. Muito obrigado. Obrigado, eu, valeu. fico lisonjeado em poder conhecê-lo. E eu também. É O nome é do senhor? Ronaldo. Ronaldo. É, eu vou também sair aqui, se você abaixar aqui, você sai junto comigo aqui, ó. Ah, Aí, ó. Eu estou registrando e eu também quero sair nesse, nesse vídeo. Que o Saloto vai vir. Ah, o Saloto. É. Mano, o do peito. é. Ele é presidente da academia, aí. É. Gente boa. O saloto é A Adora luzinha uma... mora aqui atrás. aqui. É. Eu vou dar uma passadinha. É. Valeu. Agora... É.